vocês novos nomes seguinte entrando aqui mais um pouco em assunto do Facebook Ads, e isso aqui na verdade serve tanto para você que é produtor, como eu já falei aqui, como também você que é afiliado, principalmente para você que é afiliado. Tá ok? Bom, toda vez que eu te falar de uma estratégia black para produtos que possuem páginas com propostas únicas de vendas e que em suma maioria das vezes são caracterizadas como black, eu tô querendo dizer ao mesmo tempo que essa estratégia pode ser usada tanto para white quanto para black. Tá ok? Então nunca, nunca imagine que se eu estou falando Black é simplesmente algo que pode ser aplicado só para Black e vice-versa. Legal jogo rápido aqui para você saber quais são as top 6 estratégias para mim de tráfego pago, tráfego direto no Facebook Ads, para produtos Black e etc. Bom a primeira todos vocês já conhecem, anúncio, página de vendas, essa aqui é uma das mais arriscadas a depender da cópia do vídeo, da cópia da página, você pode tomar bloqueio muito rápido logo depois de trocar o seu link. Advertorial. E isso aqui é para produtos né, físicos Também serve para produtos digitais, só, tá? em alguns casos A gente tem a porcel, algum texto pequeno Algo que o anúncio esteja falando, que está entregando E a página por si só, com o vídeo de vendas e a copy As informações aqui, não consegue entregar Então parte do conteúdo vem aqui, do teu anúncio E a pessoa clica, vem para cá Bom, a gente tem quizzes tá? O pessoal aí que é afiliado está familiarizado também nós temos aqui página de captura com isca digital. Repare que o que eu considero que é tráfico direto é o seguinte: as pessoas entendem que tráfico direto é simplesmente isso aqui. É a primeira estratégia. Estou mandando tráfico direto para a página de venda do produto. Eu entendo de uma forma um pouquinho diferente, tá? Tráfico direto para mim é eu procurar buscar fazer vendas com lucro numa campanha de conversão. Ok? Isso para mim é tráfego direto. Então, o meu objetivo ele é muito mais encurtado do que o objetivo de muitos funis de aquisição. Funis onde você vai. Procurar engajar o cliente, mandar ele para uma página de captura, etc. Nesse cenário da página de captura aqui, olha, que é o, a, forma, a quinta forma aqui, você está entregando uma isca para a pessoa, mas imediatamente já está mandando ela para a página de vendas. Porque o teu objetivo lá no, no, no conjunto de anúncio né, é de compra, purchase. Então, se liga nisso. Você entrega o e-book aqui, fica com o e-mail da pessoa, porém, você tem ainda em mente o objetivo das vendas imediatas. ManyChat, é aquele aplicativozinho lá, o software né, do Messenger, que automatiza suas mensagens e que é quase como um sistema de e-mails, né? Você pode considerar que dentro dessas top 6, essas duas últimas aqui, ó, estratégias são estratégias de aquisição de clientes, aquisição de contatos, né? Melhor dizendo. Bom, e agora vem qual que é a melhor forma de você fazer isso aqui dentro do Facebook. Se você é afiliado e você quer, por exemplo, testar algumas das estratégias que você viu aqui e o produtor não tem, você tem que criar, ok? Domínio próprio, hospedagem própria, você cria a primeira página, tá? da estratégia e nessa página você coloca o teu link de afiliado ali no botão para a pessoa ser direcionada para a página de venda do produto em si, tá certo? Você pode, se quiser, até replicar a página de vendas é, falando aí obviamente com o produtor se ele concordar e você acaba duplicando a estrutura 100% para o seu, seu domínio, porém isso não é tanto necessário para você que é afiliado, você pode se preocupar mais é com o primeiro, a primeira página tá? na estratégia, se o produtor não tiver, você cria. Finch, como que eu crio páginas e como que eu crio quizzes? Quizzes é muito simples. Arrasta para cima aqui que você pega um aplicativo chamado WP. Não, graal WP. Ok? E nesse pronto, nesse próximo story agora, você tem o Optimize Press. Para conseguir criar qualquer uma dessas páginas, desses modelos aqui. E você tem também aí o Manichet aqui nessa última estratégia. Que nem preciso de colocar aqui, você já conhece aí, provavelmente. Agora, vamos ao que interessa. O produtor tem uma determinada estratégia, se ele tem um quiz e você quer promover o quiz, beleza. Não precisa criar nada, você não vai ter que fazer praticamente nada com relação a tocar na ferramenta para criar aquele quiz ou então aquela página específica daquela estratégia que ele já possui, ok? o que é o caso de muitos produtores que possuem produtos bons. Ah, o mais importante para você utilizar qualquer uma dessas ferramentas, dessas estratégias, né? corrigindo, é você entender isso aqui. ó. Bom. As páginas de vendas dos produtos, tá? principalmente para você que é afiliado, tá? presta bem atenção. Geralmente, geralmente, não em todos os casos, estão marcadas pelo Facebook. São páginas queimadas pelo famoso inspecionador de link lá do Facebook Debugger. Estou <risos> vendo que até hoje eu estava falando errado o nome dessa ferramenta. É Facebook Debugger, não é Debugger. Legal, aqui nele ó, você coloca, é do próprio Facebook, tá? você coloca o link da página. E clica aqui em depurar. Já mostrei isso aqui na primeira ou segunda temporada até, mas vamos lá, né? Só para certificar, para você entender o que eu tô querendo dizer aqui. Ó, coloquei um site aqui, que é o site da página de vendas do produto, tá? Página de vendas de um produto. Beleza. Eu não coloquei, inclusive, o meu link de afiliado. Você vai colocar o link lá da página de vendas do produto mesmo. Então, ó. Tá aqui, vou clicar em depurar. Bom, tá aí. A mensagem tá dada. Nós não podemos exibir esse site porque ele não está de acordo com as conformidades, padrões da comunidade, do Facebook e blá, blá, blá. Beleza. Já é o Presley. Não adianta chorar pelo link, mas adianta encontrar uma solução. <risos> Não é mesmo? A solução é a seguinte. Bom, nesse caso, todo mundo aqui já sabe na verdade, se você. Há mais tempo, né? Se você for tentar colocar um link desse, por exemplo, lá na, logo no anúncio do Facebook, cara, vai bloquear na hora, tá? Vai bloquear na hora do anúncio. Às vezes chega a bloquear até antes de você clicar no botão publicar. tá? Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. Eu, já há algum tempo, não estou mais nem como produtor, tá? E você como afiliado também pode começar a se preocupar com isso. Deixando com que o final da página do meu funil seja uma página queimada. Tá? Por quê? Porque o Facebook pega todo o caminho do usuário. Pô, Finchon, onde você tirou isso, cara? É Mais uma dessas... Desses placebos, dessas crendices populares que a galera do mundo black fica inventando? Não, cara, eu sou o cara mais... Antibesteira que você já, já viu na sua vida, tá? Isso aqui está constatado. Já vi para uma ferramenta que o Facebook ele pega o caminho, cara, de até sete sites seguidos depois do clique que a pessoa dá em um anúncio dentro da plataforma dele. O que eu não consigo garantir para você é que ele definitivamente bloqueia os teus anúncios exclusivamente porque identifica que é, existe no final do funil uma página que está marcada. Isso eu não consigo garantir. Porém, eu prefiro. Prevenir esse problema? Já matar com a dúvida de uma vez? O que eu faço também é de camuflar essa página de vendas, sempre, ok? Eu, em meus anúncios, mesmo como produtor, crio um outro domínio, nesse domínio instalo o WordPress, instalo o Hotlink Plus, que é o plugin que eu uso para fazer o camuflamento, e por todo o processo, por todo o funil, eu não deixo com que o usuário vá para qualquer outro domínio antes de poder efetuar a compra. Então, o caminho dele fica em um domínio só. O link muda, obviamente, mas fica em um domínio só porque eu estou camuflando todas as etapas. Então, esse botão da página de porcel, por exemplo, aqui, ele vai conter aqui um link camuflado da página de vendas onde o Facebook ele não está, pelo menos a primeiro momento, identificando que a pessoa está saindo e indo para uma página possivelmente queimada. Ou seja, modo... Ó, errado. tá? Forma errada. Essa daqui. Teodomínio.com para do produtor.com ou domínioqueimado.com <risos> deixando de redirecionar e, forma correta que eu sempre estou fazendo agora anúncio seu domínio.com nunca redireciona, sempre vai com camuflamento para seu domínio.com também, beleza? Facinho de entender, você que é afiliado não está criando nada no seu domínio você está pegando as páginas todas do produtor e simplesmente camuflando, Camufre todas as páginas, mostrando para você rapidinho, ó. é só vir aqui no painel do Hotlink Plus tá? O plugin está instalado aqui no WordPress E aqui Você coloca o nome, que é meramente para a sua identificação do link E eu estou no meu site, o Coloquei aqui Barra teste, tá? que é o, o link E eu estou Na URLA aqui, colocando um site de exemplo Que é o Hotmart, aqui viria o seu site de afiliado é O seu link de afiliado ah, Ou você produtor colocando O seu domínio aqui, que está queimado no caso então, ó, E aqui em cima, a mudança tem que ser Feita de Redirecionar para camuflar Ok? Adicionar aqui Beleza, agora vai vir para os meus links E ele vai estar aqui Se eu clicar em abrir Site está Hotmart Porém, observa que não houve redirecionamento tá vendo? Ó? O site continuou fixo aqui em cima É disso que a gente precisa Tá? Bom, se o site não, não abrir, tá? ele ficar em branco É porque você precisa de vir aqui Em ferramentas Só passando esse toque já, porque Isso aqui já é um problema Ferramentas, opa, configurações, links permanentes, ok? Você vai trocar de mês para nome do post, mês para nome do post e vai salvar. Tenta abrir o link de volta porque vai funcionar. Beleza, eu falei que ia te apresentar as melhores formas aqui, mas eu não terminei ainda. O último ponto de atenção que eu preciso que você considere aqui é o seguinte, se você estiver criando a estratégia por conta própria, ou seja, do zero mesmo, alguma estratégia, hum, você vai ter a oportunidade de adicionar isso aqui, ó, tá? no rodapé do site ali, do quiz, pode ser do da Precell. Você tem que, quando tiver o poder sobre a edição da página, sempre colocar isso aqui. Isso é o seguinte, falei numa live outro dia, até. Eu já identifiquei um padrão muito forte de anúncios black nos Estados Unidos e não teve nenhum dos anúncios que eu analisei, que o site de destino não tem ali no rodapé. Essas informações aqui, ó, a página de políticas e o termo de uso. Sou afiliado, beleza, como que eu vou criar essas páginas? Essas páginas são as mais simples do mundo, elas são puro texto. E você tem um gerador de termos de uso e políticas online, é só colocar o nome do site, o seu domínio, clicar em gerar ali, ele vai te dar o texto, morreu, beleza? Colocou em uma página que é sua, show. Ah, tô promovendo um quiz do produtor e ele não tem isso lá. Solicita ele para poder colocar para você, ou então você cria o quiz você mesmo, enfim. Não é algo que vá garantir que os seus anúncios deixem de ser bloqueados, mas é um padrão gigantesco que eu peguei dos anúncios lá da gringa, beleza? eu não deixo de fazer isso agora os meus anúncios. Então você tem um gerador de políticas, que é o mesmo site aqui, e esse disclaimer que tem que vir logo abaixo. Isso aqui eu não vi mesmo faltar em site nenhum.